hoje nós estamos aqui para a pedida de um inscrito como resgatar coisas no Robux Zero Deixa eu arrumar esse camelinha aqui atrás né, que se não fica aqui igual um... Resgatar Robux Bom, um inscrito tinha pedido, só que aí me deu meio que deu ruim A gente vai mostrar como resgatar Robux, tá bom? Mas tipo, depende Como é que eu já vou mostrar porque depende, Porque que depende Julia? Então, vou mostrar pra vocês como que depende. Antes de tudo, eu quero mandar um salve aqui pra JG, tá bom? Que já faz quase mais ou menos uma hora que ela falou, manda beijo no seu vídeo, por favor. Então, beijo pra você, tá bom? E também beijo pra, aqui pra Leticinha Rocker e pra Astetic. Asteri... É, era para ser Asteri... Mas é cid. é city. Bom... E Nara Uzumaki, resgata? Pode sim Agora eu vou mostrar como que resgata, gente Ah, e meu pai... Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma oferta Meu pai já fez a oferta Aqui, ó, no caso que apareceu aqui agora Porque a gente deu pronto aqui agora, tá bom? Pra mostrar pra vocês que eu acabei de fazer uma oferta mesmo Agora eu tô com 63, eu já tinha é, já tinha 3, já tinha né? Aí eu agora eu consegui 73. 63. Bora mostrar como resgatar. Deixa eu tirar essa garrafa também. Aqui. Pronto, gente. Agora a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no seu Robuxero Zero na sua conta do Roblox. Fa fazer sua missão. Uma oferta, tanto faz a oferta. Aí vocês vão retirar o robux Retirar. Aí tem aqui, tem várias coisas. Tem game mods 3 a 7 dias. 30% de bônus. O Grupo Modo que vai tipo, vai esperar 4 dias no mesmo grupo E também tem o Gift Card que você ganha na hora, mas você tem que ganhar dinheiro, 5 dólares no caso É Aí você ganha instantâneo Bom, no caso a gente vai tentar no Game Mod que tem mais, que tem 30% de bônus Ignora o meu cabelo, gente Então, 35 mais 11 Que é por causa do bônus, né? 35 mais 11 86. 36 36 não 46 46 Então, gente, é meio que assim Depende dos robux que vocês vão sacar Agora eu vou entender porque depende, Júlia, dos robux É porque, tipo assim, se você for, tipo, 25, vai dar 45, né? Bom, aqui Eu posso também aumentar mais aqui, ó Olha Depende de quando eu aumento Abaixo, aqui, ó 10 Robux, 19 de Game Pass. Aí vocês entendem. Aqui até 500 né? Tá bom? Vem que assim, ó. Aí você quer tipo. Aqui é o preço do RLR. Né? É. Agora eu vou deixar no 30. Calma aí, deixa eu Atualizar, né? Ai, parabéns parabéns mim. Game. Retirar. Aqui. Bom. acabou de... Uma pessoa acabou de retirar mais 9 aqui. Uma pessoa acabou de retirar Bom, gente, então, esse 65 aqui, né? Esse 65 vai ser o que a gente vai usar, tá bom? Esse aqui é um número muito especial para esse vídeo, para esse resgate Aqui, ping, é porque foi um teste que a gente tentou fazer para ver se dava, né? A gente tentou, a gente não tentou, a gente só viu como que era Aí tem isso aqui, né? aí Tipo, você tem que criar um game com um Game Pass Mas assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir esse Roblox É bem fácil, tá? Vão Criar Aí, gente Para as pessoas que nunca, tipo, entrou aqui no Criar Vai aparecer uma tela do Roblox Não sei se é aqui em Criar Mas eu acho que é aqui quando você vem em Create New Game Porque, tipo, eu não lembro faz muito, muito tempo que não veio essa foto e eu não lembro como que era. É. Bom, gente, vocês só vão me criar uns games. Aí, create um new game. <risos> Aí, a gente vai em qualquer um. Vocês podem escolher qualquer um. Eu vou no. Tem Basement, castle, Base Place, Village, Racing, Castle, City, Obby. Eu vou no Obby. Eu tô bem de nome aqui, vai. Bom, gente. Deixa eu arrumar aqui, né? Caramba, eu tô muito grande. E ó. Tá bom. Aí eu vou no lobby. Agora eu vou aqui. Em vez de Gente, eu vou deixar meu nome como Jujuba Nanica. Nanica, aí eu vou botar aqui o um, como. Uma carinha. Agora eu vou botar aqui. Gente, eu vou deixar aqui em free. Agora eu vou aqui. Cadê? Tem alguma coisa aqui? Não. Então eu vou create a new game. Pronto, gente. Agora eu já criei o game. Aí agora, gente. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Ganhe. Calma aí. A gente tem 35 robux. Aí agora a gente vai vir aqui em... Calma, cadê? Aí. aí aqui, ó. Bom. Deixa eu só copiar aqui. Pronto, já copiei mesmo aí já dou um F5. F5. Aí agora. Cadê? Ah, agora entendi. Agora você. Tem que calma aí. A gente tem que deixar o coisa público. Calma que a gente Confirir Aí eu vou deixar aqui, aí vocês vão ali em configura o game, vocês vão em público e save. Pronto, agora, agora, cantei, back. Tá Calma, tem aqui. Algum... Adicione game pass. Aí eu vou, aqui, agora já vou. Aí eu vou escolher qualquer um, na verdade, eu vou pegar uma foto aqui minha do avatar do Roblox. Que eu acho meu avatar fofo. Quem não viu meu avatar, eu acabei de mudar. Calma. Oh, meu. Deixa eu... Aqui. Pronto. Salvei. Download PNG. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui. Agora, gente... Cadê? Aqui. Não. Cadê? Aqui. Escolher aqui. Vou, agora. Download. Um, não. Um hum. Gente, tem uma aqui no. Cadê? Não tá aqui. Aqui. Acesso rápido. Aqui. Download. Agora a gente vai voltar. Agora eu vou em. Agora, aqui. Vou em preview. Verifique o upload. Pronto! Agora a gente vem aqui. Aqui. Configure bem, bem fácil, gente Parece difícil, mas não Aí vocês vão aqui Aí tem a imagem e tal Mas não precisa Aí agora vocês vão em promoções Aí clica aqui, ó aí habilita Aí vocês botam aqui Lá o número que tá aqui No caso, o número que vocês têm que botar Que vocês vão botar aqui Que vai aparecer aqui No caso do GameMod Aí, agora que eu já botei aqui, se alguém comprar o meu Game Pass, eu vou ganhar 45 books. Sim, eu vou ganhar 70%. Bom, agora eu vou ganhar 11% de bônus também. Bom, agora eu vou em salvar. Utilizado com sucesso. Agora eu vou vir aqui. Cadê? Vocês vão retirar aqui e selecionar okay, Game. Calma, calma. Calma, dá uma f aqui Vem retirar Pronto, agora você vai definir o game Juju Bananica Aí vai aparecer seu game aqui, gente O nome do seu game, aí vocês vão aqui Agora... Não, por causa de eu escolhi. Wow! Perfei... Já foi, gente, já foi Vocês cliquem em change Agora vocês vão em new to Foi! Gente, consegui! Resgatar, agora como eu tenho 30 Robux 30 Robux tadadadá, tadadadá. Calma Gente, calma aí Calma aí, 4... calma aí Calma aí Calma deixa eu dar um F5 aqui três a sete dias, mas já resgatou aqui Tá bom? Bom, gente, pra quem não entendeu, tipo, ó, oh, meu Deus, parece que, me... quem parece que me é mentira, mas não. É porque aqui, ó, já deu pra perceber. 3 a 7 dias. Então, vou ter que esperar de 3 a 7 dias pra ver se eu consigo resgatar os robux. Mas é claro, pode vir em menos mais tempo que isso, mas não confirmo nada. Bom, foi esse o vídeo, gente. Eu vou dar um salve aqui, ó, pra JGG... Para Nara Zumaka, Tesski e Alexa Rocker, porque foi as, as pessoas que comentaram no meu vídeo? Tá bom? Beijo, tchau pra vocês e beijo pra JTG de novo, porque ela falou pra mim mandar beijo no vídeo, então eu tô mandando aqui mais de três beijos aqui. É. Mas, e então, pessoal, foi esse. Não se vocês estão me segue na rola que me segue no não e eu te mando a minha liberdade Falou, me que minha